Olá a todos, dando início aqui a resolução de mais um problema de operações unitárias 1, um, problema referente à aula de escoamento em meios porosos, que trata da seguinte situação. A a 38 graus, viscosidade 1,9 10 a menos 5 pascal segundo, escoa através de um leito empacotado de esferas com diâmetro de 12,7 milímetros. A fração de vazios do leito é 0,38 e o leito tem um diâmetro de 0,61 metros e comprimento de 2,44 metros. O ar entra no leito a 1,1 atm, é uma pressão é uma vazão máxima, perdão de 0,358 kg por segundo. Calcule a queda de pressão no leito e a potência necessária do soprador. Aqui é solicitado que se calcule a queda de pressão e a potência com base na equação de Ergun, tem A, e com base no modelo de Fokheimer, tá? Nesse caso específico, desse vídeo, a gente vai utilizar a equação de Ergun. A gente vai resolver aqui o item A, tá? deixando o item B para ser é, discutido num próximo vídeo. O problema ainda fornece a consideração da massa molar do ar, 29 kg por quilomol, e é dado também a constante universal dos gases. Bom, vamos lá para a resolução. A gente tem aqui, então, nesse slide, os dados do problema, a temperatura com a viscosidade correspondente, é, é, são partículas esféricas, é dado o diâmetro, a porosidade, etc. A gente tem todos os dados aqui. Tá? A pressão de entrada vai ser de 1 atm. Então, a gente tem aqui o quê? A gente tem o, o gás escoando, entrando nesse, nesse leito. Tá? Aqui tem uma representação desse leito. Esse gás, ele chega, entra... Nesse leito com uma energia correspondente a essa pressão P1. À medida que ele escoa através desses poros aqui, do, do, desse leito poroso, é, vai haver uma perda de energia, uma perda de carga. E por consequência disso, a gente vai ter redução da pressão de saída. Tá? Então, consequentemente, a gente, a gente pode afirmar aqui que a pressão 1 é maior que a pressão 2. O problema pede para calcular a queda de pressão. Então, qual vai ser a queda de pressão? Eu tenho a pressão de entrada, mas eu não tenho a de saída. Aí é pedido isso, a gente vai resolver aqui utilizando a equação de Ergun. O problema pede também o cálculo da potência do soprador para que seja possível executar esse escoamento. Então, a gente vai precisar necessariamente calcular a queda de pressão para calcular, assim, a potência do soprador. Bom, antes de entrar na resolução do problema, é importante colocar aqui algumas considerações. Tá? A primeira delas é que a gente está tratando de escoamento de gases, escoamento de ar. Se a gente tem escoamento de ar, o ar ele é compressível. Os gases eles tendem a ser compressíveis, enquanto que os líquidos tendem a ser incompressíveis. Se os gases são compressíveis e a gente tem aqui o escoamento de um gás significa que, em função da pressão, a gente vai ter variação da densidade. Quando a gente tem um líquido, no caso de bombas especificamente, a gente pode considerar, né, como a mesma, independente da, da variação de pressão, a variação de densidade vai ser tão pequena que a gente considera um único valor. Aqui a gente não pode fazer isso, a gente vai estar cometendo um erro. Tá? Então a gente vai ter uma densidade aqui referente à pressão 1, e na saída a gente vai ter uma outra densidade do gás correspondente à pressão 2. Tá? Outra questão que a gente vai precisar abordar aqui é o seguinte. Se a gente trabalha com densidade diferente, então como é que a gente vai fazer a abordagem nas equações? A gente utiliza uma densidade média. Só que a densidade média ela vai ser função de uma pressão média. Ah, então, a gente tem aqui a pressão, que é a pressão de entrada, mas a gente não tem a pressão 2. Se a gente não tem a pressão 2, a gente não tem como definir a pressão média. E, por consequência, não temos como calcular a densidade média do gás. Tá? Vamos precisar embutir aí um método interativo de tentativa e erro. E a gente vai fazer essa abordagem. Tá? A segunda questão que eu quero entrar aqui também, fazendo a. a uma segunda abordagem, é referente à viscosidade, tá? porque isso é uma dúvida, né? a densidade varia, e a viscosidade também varia, a viscosidade varia muito pouco em relação à variação de pressão. Ah, ela é praticamente função apenas da temperatura, tá? para que se tenha uma ideia de dimensão, né? da, da, do pouco efeito da variação de pressão na variação de viscosidade, é que a gente precisa de praticamente de quase 300 atmosfera de pressão, de variação de pressão, para perceber uma mudança na viscosidade correspondente à variação de 1 grau Celsius. Então, é uma pressão muito alta. 300 a tempo uma pressão altíssima. Né? Inclusive, difícil de ser alcançada. Então, a gente vai considerar a viscosidade constante. Tá? Diferente da densidade, que a gente não pode simplesmente calcular a densidade na entrada, e considerar que a densidade na saída vai ser a mesma. Isso não é verdade. Tá? A gente vai utilizar para o cálculo dessa, desse problema aqui, desse item, né, a gente vai utilizar a equação de Ergun, que a gente tem aqui duas formas dessa equação. A gente vai tem a, tem a equação clássica e a equação em termos de grupos adimensionais, que em função da facilidade de aplicação, a gente vai utilizar essa equação. Vamos lá. Para utilizar a equação, a gente precisa calcular o fluxo de gás que nós não temos e precisamos calcular o reino de superficial que nós não temos. Né? Com exceção da densidade do gás, todas as outras a gente vai ter. Então, vamos lá. O fluxo de ar né? pode ser obtido pela relação entre vazão mássica do ar e a área de seção de escoamento do, do, desse gás. Tá? Substituindo os valores, a gente encontra... Um fluxo de 1,225 quilos por metro quadrado segundo. Reynolds superficial. Substituindo as variáveis, encontramos um Reynolds de 1.321. A densidade média, agora a gente vai precisar fazer uma interação. Né? Como eu havia dito, a gente tem aqui ó, a densidade média é função de uma pressão média que a gente não tem. Vamos lá, então. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que eu faço se eu... A minha densidade média depende da minha pressão. E agora, como é que a gente faz? O método é o seguinte: a gente supõe inicialmente um valor de queda de pressão. Com esse valor de queda de pressão, a gente calcula a pressão desconhecida. Então, a gente tem P1, a gente acabou de estipular um ΔP, determinamos P2. Com P2, calculamos a pressão média. Com a pressão média, a densidade média com base. Na, na, na lei dos gases ideais, tá? já que a gente tem um ar que provavelmente está escoando numa, numa, numa pressão baixa, a gente vai ver que a queda de pressão promovida por gases é baixa, tá? e por isso a gente pode tratar esse ar como gás ideal. Até 3 atm, o ar ele pode ser tratado como gás ideal sem tanto erro. Com a densidade média, Entramos na equação de Ergun e calculamos o ΔP. Ah, o que a gente precisa agora, então, é comparar esse ΔP calculado com o ΔP estipulado no início do, do problema. Ah, se o resultado for muito próximo, a gente está com o problema resolvido. Né? Podemos utilizar um valor médio né, para os dois, que pode ser considerado. Se não, a gente precisa fazer uma nova interação, supor um novo valor de ΔP. Vamos para a prática. Com a primeira tentativa... Coloquei aqui uma queda de pressão, supus uma queda de pressão de 10 mil pascal. Ah, é uma questão até a ser abordada, né? Como é que eu faço para ter ideia da queda de pressão inicial? Comecem com valores baixos quando for gases. Tá? Dificilmente a gente vai ter grandes quedas de pressão quando estiver com um escoamento meio esporoso é, de gases. Ah, então, eu estipulei aqui o um valor de 10 mil pascal. Um valor menor né, do que 10% da pressão atmosférica. Temos P1, temos ΔP, que eu acabei de estipular. Encontramos P2. Com P2 encontramos a pressão média. Com a pressão média lá da equação de estado para os gases ideais, encontramos a densidade média. Agora, podemos entrar na equação de Ergun e determinar ΔP. Então, a gente vai ter um ΔP calculado que a gente vai comparar com o ΔP estipulado. Aí, como é que a gente pode fazer isso? Né? Como é que eu tenho ideia se o valor está muito perto, está muito longe, está muito próximo? Como é que eu tenho essa, essa noção? É muito comum a gente fazer isso através da análise do erro médio. Tá? O erro médio ele avalia um valor teórico em relação a uma média, né? ou o valor calculado em relação a uma, a uma média. Então, a gente usou aqui ΔP 10.000 Pascal e obtivemos um valor de 5.084,4 pascal. Então, o nosso ΔP médio vai ser a média entre esses dois valores, o valor teórico e o valor calculado. Esses são os dois valores que a gente tem. A gente vai comparar a média desses valores com um dos valores. Tá? Pode ser qualquer um dos dois. O cálculo dá no mesmo. Substituindo os valores, a gente encontra aqui ó, 33%. Então, a gente tem... Muita diferença nessa, nessa resposta, está muito distante. Tá? O ideal é que se tenha valores menores que 10%. Tá? E quanto mais próximo de, de 1%, mais seguro é, é a resposta. Vamos precisar de uma nova interação. Vou estipular um novo valor de ΔP. Tá? E vamos usar então o valor que a gente calculou na primeira tentativa. 5.084,4 pascal encontramos p2, p médio, o Rho médio do fluido e obtivemos uma queda de pressão de 4.971,9 Pascal. Tá? Comparando assim visualmente a gente já dá para observar que tem uma proximidade bem interessante. Vamos comparar isso através da avaliação do erro médio. Olha só, 1,1% tá? de, de de erro. Do, desses valores em relação à média dos valores Então a gente já poderia, em tese, considerar essa resposta né, Ou essa resposta Como o valor correto né, Ou, no caso, a média desses valores né, a gente, O ideal seria calcular o, o 5.028,2 tá? Seria essa ou essa Mas, na prática, o ΔP médio seria o, o mais adequado se a gente quiser uma precisão maior, e a gente tem como conseguir isso, porque se eu quero um resultado preciso, é interessante que o valor estipulado e o calculado sejam iguais. Vamos fazer isso, então, utilizando novamente o valor calculado. Obtivemos aqui ΔP muito próximo, quase nada de erro aqui. 4.971,9 Pascal, o valor estipulado. E 4.967,9 pascal. Né? Então aqui a gente tem 4 pascal de diferença. Isso é nada praticamente. Tá? Olha só aqui a diferença. Ó, o erro médio dá 0,04%. Aqui certamente a gente pode trabalhar com o valor médio. Né, como o valor correto. Então delta P médio. Que seria a queda de pressão entre a entrada e a saída. Vai ser de 4.000 969,9 Pascal. A potência do soprador, ela vai ser função da queda de pressão. Tá? E vai depender de quais variáveis de escoamento a gente tem. A gente já tem aqui a vazão mássica e já temos também a densidade média. Então a gente pode trabalhar com essa equação, substituindo os valores, né, considerando uma eficiência de 100%, já que o problema não fornece essa eficiência. A gente chega numa resposta de potência de 1456 watts. Aí ah, aqui a gente fecha o problema.